Aí se virou também, né, ao longo desse, é desse período. Porque a, a, a Gol, você já estava vendo, ela reportou tipo, um prejuízo de 6 bilhões, cara. É, muita é coisa. Um, um, uma das. A Gol reportou um prejuízo de 6 bilhões. Brinca, eu não sei se isso se é trimestral ou anual. Deus. É. E, e é isso, cara, o setor todo está. Tá... É. <risos> é, complementando a pergunta. A Gol, ela, na verdade, ela. ela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 os principais players mesmo, e cara, essa pergunta de quanto tempo o mercado aguentaria, acho que é difícil dizer porque cada empresa tem o seu caixa, né, o, a sua capacidade de enxugar, de se modernizar, de otimizar até mesmo a estrutura da empresa mesmo para o mercado online, tem agora, aquelas agências de 20, 30 anos, que é aquela agência de bairro, cara, arcaica pra caramba, essas foram as primeiras que foram fechando, porque se você é não marido. tem um canal de captação online hoje em dia, é, é muito complicado. E, querendo ou não, é um modelo mais caro né, para você manter a sua agência. Porque, e, já, a gente... já devia ter alguma concorrência desleal com quem era mais novo. Os caras já deviam estar de, tá passando por alguma dificuldade com a concorrência, ainda mais com a pandemia, aí deve ter lascado mesmo, né? Na verdade, só acelerou o processo, né? Tinha muita empresa acelerou que assim, inevitável. Exatamente.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 Eu participei da modelagem da Decolar Bom, lá, os primeiros primórdios, tá? Uh -huh. <risos> a Decolar, eu acho que ela faz parte do grupo que é a Despegar, é a Despegar.com, que é a empresa espanhola, eu acho. E, cara, são gigantes, né? Então eles vieram com muita força na internet, as pessoas começaram a sentir confiança de comprar online, viram uma praticidade. Prático é, mesmo, cara. Pelo, pelo leilão de preço, né? Então tem muita coisa. É, claro, às vezes um preço competitivo, é que assim, a Decolar, ela negocia, ela, ela é uma OTA, que a gente chama, que é a online travel agency.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 de, é. de variedade, né? Apesar é, de ter eu, bastante, eu, né? É, é que sempre que você viajou, assim foi nessa época que, é, tá, que tá mais delicada agora. Mas uh. quem tá precisando do suporte de uma agência como essa, cara, é, é água e óleo, assim, sabe? É totalmente diferente. E, assim, e as pessoas estão dando valor nisso agora. Porque só, só pegando um gancho nessa parte, depois eu já respondo também a, a, a pergunta que vocês fizeram de, de como que foi essa, essa etapa na pandemia.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 É, entre em site, pulso, faço minhas cotações. Legal, só que eu falo que são três coisas para você montar uma viagem bem feita. Primeiro, você precisa ter o tempo para fazer isso, que demanda para caramba. Você precisa também ter ali um pouco de conhecimento, né, para você, às vezes você até mesmo falar um outro idioma, para você porque tem sites que não estão traduzidos em português, dependendo da viagem que você for fazer. vale é mal inglês. entendeu? Você vai ter um site, tipo, Turquia, sei lá. Às vezes não tem. Você tem que ficar vendo o Google Tradutor mesmo e sentir confiança que você está fazendo uma coisa certa.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 é, a gente ficou, acho que 10 dias, né? 10 ou 11 dias, falou. É muito país pra pouco tempo. E aí é. a gente acabou tirando um e, cara, é, foi isso pô, vem Talvez tivesse tirado né? até mais um, ficava melhor ainda. É, e é isso mesmo. Vem da experiência, muita, da experiência, né? Igual você citou é. isso aí do, é. das formas, né? Eu lembro que a primeira vez que fui pra Europa, fui sozinho, cara e coragem. É, deu até uma merda. Ah. Depois, eu, na, nas três epadas, eu conto a primeira ah. merda que deu.